Tá, e daí gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu trouxe as compras que eu fiz na Fat Fair. A Fat Fair é a maior feira plus size aqui do Paraná e ela aconteceu no dia 23 de novembro. Eu fiz algumas comprinhas por lá e eu vou mostrar agora pra vocês, então vem comigo. E o primeiro look é da loja Reis. É um look que eu relutei até o final da feira para comprar. Cada vez que eu passava na feira do stand, ele vinha, né, mexer comigo e falar para eu comprar que era a minha cara. E vocês estão vendo aí no vídeo que eu amei. Eu adorei, já usei, já tem foto lá no meu Instagram, que por falar nisso, me segue lá que tem Dica Plus Size todo dia no quadro, tá? E daí é o Dicas Plus Size CWB. Tem dicas de Curitiba e de outros estados de todo mundo, na verdade. E esse lookinho é uma calça jeans toda rasgada, super na moda. Tem o suspensório maravilhoso que você pode colocar e fica tipo uma jardineira. Eu amei o look, me senti muito poderosa e muito estilosa com ele. Ele foi R$ 229 reais e tem no site para comprar. E esse próximo look, ele não é do mais tradicional. Provavelmente vocês nunca me viram tão colorido assim. Mas quando a rainha Nagô postou esse macaquinho no Instagram deles, eu mandei pro Renato. Eu preciso desse macaquinho, então eu não perdi a oportunidade quando eles vieram aqui na Fat Fair. É um macaquinho super confortável, bem estilo verão e muito colorido. Eu ainda vou precisar achar alguma ocasião para usar, mas com certeza eu vou usar muito no próximo verão. Ele foi 195 reais, e você pode adquirir com eles nas feiras ou também pelo site e no WhatsApp da, da loja. E o próximo look é uma coisa que eu estava atrás há muito tempo, um pijama confortável. E eu sigo a loja Berenix há muito tempo no Instagram. E amo os pijamas dela, que são super diferentes e tem para todos os tamanhos até para pet. Esse que eu comprei é a versão Halloween, de caveirinha. Ele fica abaixo do joelho, mas você pode puxar. Ele é muito confortável, uma delícia de dormir. Vocês podem ver aí, e super estiloso. Eu adoro, dá até vontade de acordar e andar com ele. Vou até no supermercado, se você duvidar. E ele foi 135. Reais. As próximas peças, eu tava precisando muito e, é muito, e eu tenho muita dificuldade de encontrar. Que são sutiãs, Size. Então, eu encontrei na GGRi, porque eu já encontrei, comprei deles há dois anos, dois ou três anos atrás, e os sutiãs duraram até hoje, então, realmente foi um investimento. Eu tenho um grande problema de achar sutiã, porque eu tenho as costas muito largas e pouco peito, mas a GGRi me abraçou muito, porque os sutiãs delas são maravilhosos. Eu comprei esse de tirinhas, que é o Ana, modelo Ana, e também esse marinho, que é o modelo Marcelle. Cada um deles foi R$90,00 e realmente, gente, é um investimento, porque você pode, inclusive, fazer lookinhos com peças transparentes, de tule ou camisas abertas, porque eles são super confortáveis e dá pra andar como se fosse top, né? E outra coisa que eu comprei na, no estande da GGRi, mas não é da GGRi, é da Herself, foi a calcinha absorvente. Eu tava louca atrás de uma dessas, porque pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou procurando outras alternativas de absorventes, né? Eu uso o coletor e também os absorventes é, naturais, né? De algodão. E eu também tava louca atrás de uma calcinha absorvente. Eu conheci a Herself através da Aline da GGRi, que explicou que é uma empresa feminina brasileira que usa materiais todos brasileiros. Brasileiros. E ainda as sobras da, da, da fabricação da Herself, elas levam para presídios para que as presas possam ter pelo menos um pouquinho de dignidade na hora da menstruação e usar os algodões né, que sobram para. Nesse período tão difícil, imagina, para quem tá presa. Porque eu não sabia, as presas, quando, elas não têm acesso a absorventes. E, normalmente, elas usam miolo de pão. Então, a Herself acaba ajudando isso para elas. E eu achei muito legal da parte da empresa e resolvi, né, investir nessa calcinha. Porque não é uma calcinha barata. Ela foi reais E esse é o modelo Zuzu ou Zulu, agora não lembro, mas é o maior para fluxo intenso, vocês podem ver que ela é muito grande e ela é bem confortável, eu ainda não testei, mas em breve, assim que eu conseguir testar no meu período menstrual, vai ter vídeo aqui de review no canal para dizer pra vocês se funciona ou não e também no Instagram, então me segue lá e enquanto eu caminhava na loja, eu recebi dois presentes de lojas que eu amo, que são daqui de Curitiba, que é a Pimenta Plus Size. É essa camiseta maravilhosa. Para quem me segue no Instagram sabe que eu sou a louca de Friends. Eu amo muito a série. E elas me deram de presente essa camiseta aqui, que elas também estão vendendo na loja. E eu fiquei muito feliz, porque, né... Camiseta de série ou qualquer coisa nerd feminina, principalmente plus size, é bem difícil de encontrar. E eu amei esse presente. E o segundo presente que eu ganhei é essa pantacourt preta. Volta e meia sempre me pedem, que eu tô a louca das pantacurs agora, mas eu tô comprando umas cores diferentes. E alguém me pede no meu direct do Instagram se eu conheço ou já vi alguma pantacur preta. E na Noalge tem, e ela me deu essa de presente pra mostrar pra vocês. É super confortável, super levinha, e eu amei. E aí, gente, gostaram das minhas comprinhas? Querem comprar também? Qual a opinião de vocês? Vocês usariam não usariam? Gostaram das lojas, se vocês não conhecem? Gostaram da Fat Fair? Quem foi? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários também que eu trago mais comprinhas para vocês nos próximos vídeos. Até o próximo vídeo, tchau!